Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranagó, sejam bem-vindos ao Emerson na sua casa. Hoje nós vamos visitar a minha amiga Chris, Cristine, também já faz mó tempo, foi uma das primeiras que eu conheci aqui quando eu cheguei em Wrocław. E a gente tá indo tomar um café junto, que geralmente as meninas fazem, eu me incluíram e eu tô junto, então vai ser uma ótima oportunidade de ver... Quais são os cuidados dela com maquiagem, como são as makes dela, os tipos de cuidados com skincare. Então vamos lá conferir, tô chegando já aqui. Então eu vou levar vocês pra conhecerem um pouquinho. E se você gosta desse tipo de quadro aqui no canal, me deixe saber quem você quer ver, o que você gostaria de ver. E deixar algum tipo de dica aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar um like. E compartilhar com a sua amiga, porque todo mundo tem curiosidade de conhecer a maquiagem dos outros. Então vamos lá. Oi, Oi senhora. É Você bem? vai ser a próxima convidada do Oi, Olá. A minha amiga não vai ter, né? É. Henrique. Oi. Oi. Fala. Oi, olha aqui. Você viu que lançou esse modelo novo? Não. Lançou? Sério? E você, assim. Quanto? Uhum. reais. Não vou comprar, não. Tô louca. Ai, da, da, da. Hoje a Sim. gente vai gravar um episódio com... Oi! Eu, eu, eu vou... Ia falar a Ludi, <risos> Da casa de Cris. E a gente vai fazer... Vamos ver como que são as rotinas de Cris, porque ela vai trabalhar daqui a pouco. Então ela vai fazer Sim. uma make levinha. É e... E, e vai me mostrar umas minhas bagunças. Sim, então primeiro vamos começar. Onde você guarda suas maquiagens? É bem aqui no banheiro mesmo. Certo, então vamos... que quant... eu sou prática. Isso, praticidade. Não, tá. não, não mostra. Mostra então sim. Então eu tenho aqui, essa leciceirzinha aqui. Uhum. Aqui eu é coloco as que eu mais estou usando no momento. Ok. É, isso aqui é um pozinho. ai eu conheço! Que <risos> <Eu te> dei. <risos> Então, é aquela coisa assim que o amigo compra e... E divide em cinco partes. E que pó é esse? É da Laura Mercier? É, é, aquele lá mesmo. Tá. Então você guarda numa necessaire certa da sua make? Sim. Okay. As, as principais, porque daí tem mais três necessaires do que... Tem mais três. <risos> tem três. Tá. Então aí não mostra o bagunça. <risos> Beleza. Então, antes de você começar a fazer todo o processo de, de, maquiagem, de maquiagem, você faz algum processo de diariamente ou semanalmente de skincare? Então, você passa hidratante? Sim, você passa alguma eu passo, coisa? Eu passo primeiro a, a vitamina C uhum. que meu amigo me indicou. O que, que você acha da vitamina C? Eu acho bem. Eu acho que ela fecha realmente os potes. Uhum. dá uma sugadinha assim. Parece que fixa mais, tá. dá uma impressão, não sei se realmente acontece. E além do processo da vitamina C, o que, que você mais utiliza? Então, eu tava utilizando. Ai, que é, eu tava utilizando é, esse aqui da L'Oreal pro dia, só que agora acabou. Nutri Gold. Agora é, acabou o do dia. Então, uhum. agora eu tô usando esse nível aqui, creme. Uhum. Um e uma. Basezinha, uma basezinha, processorzinho solar, tá. solar. Então, essa marca é da Polônia. Da Polônia, Arirei. bem basiquinha, bem bem, basiquinha. Basi, bem bem baratinha. Tá, então, ,50. certo. Então, você usa, começa com o protetor solar? Não, não, não passa o protetor solar. Primeiro, primeiro eu passo a vitamina C, depois a... a... hidratante, depois o protetor solar. Isso num dia de skincare? Ou todo não, dia? Todo dia? Todo dia? É. Tá, nossa, ok, é. então pode começar. Mas... Mas não precisa passar, se você não quer passar hoje, tudo bem Pode tá. estar. não, então tá Eu vou passar, vou fazer igual eu faço todo dia Tá certo, então, assim. eu Hoje estou bem oleoso já Eu tô com a cara super Lavada aqui Então essa, essa Nossa Vitamina C, elas são de uma marca chamada Ava Laboratório E ela é uma vitamina C 100% com acerola Assim, não sei se é 100% Porque ela é muito barata, mas é. Talvez ou seja, eu gosto da reação dela no rosto. Então tá, passei então, se E se ela seca bem seca rapidinho, seca. né? Por isso que eu passei só também nas gotinhas, que ela rende bastante. Uhum. E ela custa uns 30 reais watts, é, assim, que a gente paga aqui. 30, às vezes é até mais barato. Nessa faixa fica tá de 26, que tá na fruma. Gostante de pronto ela usa Nossa, um pouquinho assim, de hidratante mais <risos> então, e, é. e aí você passa protetor solar, protetor solar. fator 50 o que, Nossa, que, que você acha desse protetor eu acho bom que ele eu tenho pele oleosa né ele não é, eu usei alguns outros é, protetores deixava uma pele mais oleosa, aí você deixa um pouquinho mais seco. Lirene. E é bem baratinho, isso aí a gente compra no mercado, essa marca. Certo. É Hoje eu tô usando o BB Cream da Garnier, uhum. que nós compramos juntos. Que a gente comprou junto que eu fiquei moreno. Só que a minha também tinha ficado bem morena, uhum. essa cor, mas agora eu estou bem mais morena. É, a Cris, ela toma sol. muita sol, eu já não curto Só muito. Só que antes, eu, deixa eu ver se eu acho, eu tava usando de outra marca. Esse aqui... Eu tava ama? usando essa base aqui, só que agora tá meio branca pra minha pele. Uhum. Tô essa ah, True Match, eu amo essa base, é só muito que, boa. Só é, como agora eu tô morena, ela ficou meio branca pra mim e eu não tô usando mais. Certo. Isso aqui é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E eu, eu gosto porque ela fica uma, maquiagem, né, uma, uma pele levinha, né? Aham. Uhum. Eu tô querendo deixar mais espinha, mais mesmo não encher de tacar muita maquiagem. Ficar tá, tá, tá deixando a minha pele muito pesada, eu acho, uhum. pra trabalhar, assim. E geralmente você espalha com a mão mesmo, é, né? É, eu passo tudo com <risos> a mão. Sem problemas. Então assim, não esconde tudo, ó. Não esconde, Sim. mas é uma pele natural é. dia a dia pra você Sim. ir pra... Para o trabalho, para lojinha. Então, sim, não é sempre que eu faço pó. Aham. Uhum. dias mais medkates. Ai, queria ser assim. Porque eu tenho preguiça, né? Tem dias que eu nem passo nada na pele. Porque, uhum. Só é protetor. Uhum. Porque às vezes eu tô frio. Uhum. Aí, é, eu estava usando esse... Tá, tá até seco já. Mas ele tá acabando. É o 2 em 1. Um. É, é o 2 em 1. Um. Eu acho super bom, porque... Ele não mancha, né? A pele. Então, hum, tipo, para você. Você lava assim e ele sai como se fosse assim. Um... Ah, ele tem um primer e uma máscara. É, ele entendi. sai assim inteirinho quando você lava, daí Não fica manchado, uhum. assim, sabe? Embaixo. Só que tá acabando, eu tenho que jogar fora. Uhum. Eu tô com um ainda. O que mais você tem na sua tô certo? usando esse da Kiko. Ah, gosto, agora. gostamos muito de Só Kiko. Só que esse aqui, como eu tenho a pele oleosa. Uhum. Ele e marca, embaixo. E marca embaixo, no final do dia. Uhum. Aí.. É... Ai, que lindo de glitter. Ai, ah, isso aqui é bem velho. Oh. É bem velho. Ai, dona Von, volta com isso. Nem sei o que é. O que, que é isso aqui? É um delineador. Ai, que lindo. Bem velho. Aí tem dias que eu passo essa.. Como que, que é isso? É um coetivo. Um coitivo, quando eu tô com. Quando eu depois, acho que eu tô com. Poxa, você não tem, né? É, daí. Tem dias que eu passo e tal. Uhum. Eu, eu faço isso aqui, assim. E ah, espalho é. com o dedo também. Certo, bem pouquinho, porque é uma pele bem levinha. E aí. É isso. E aí, depois é, passo rima, rímel. Vem, eu faço rima. Ai, que Queria tanto. Não precisar passar pó É o meu desejo da vida Mas eu preciso, né? Que eu sou preguiçosa <risos> É que eu sou preguiçosa E você não passa geralmente pra ir trabalhar a sombra nem nada, vai... É, eu fazer assim cor. e daí... Um blushzinho Um blushzinho pra dar uma corzinha, né? Uhum Isso aqui é uma marca polonesa, é. gente, uma marca chamada Vibo e um blush? Eu, eu tinha um outro que era bronze, só que eu quebrei, lembra? Ai, eu tô passando esse. Eu quebrei? Eu que quebrei. Uhum. Lá no Não trabalho. Ah, é verdade. Eu tinha outro blush. Que de... eu gosto mais quando tô no verão de usar mais, cores mais bronze. Uhum. Assim. Só que eu não comprei outro, então é esse rosinho. Vai ficar esse mesmo. Então essa é a sua maquiagem do dia Do dia tá. é E desse é um Uhum. botãozinho Só Tá, no seu dia a dia, geralmente Qual é a coisa que você, se você for se maquiar E se você for sair Qual é a coisa que você não sai sem? Sem delineador Você não sai sem Se eu for me maquiar, maquiar mesmo, uhum. um Delineadorzinho um Rímel, bem, desacadinho uhum. Certo mas assim, um produto. Um produto? Tô, tô, tô. Sim. A base. a base. BB Cream? Não, é, não uma base. Não, só base. Tá. E da sua coleção? A base e um rímelzinho. Acho que um rímel. Ah, eu acho que tem dias que eu só faço rímel, na verdade. Uhum. E da sua coleção ali, qual produto você mais gosta? Desses produtos? Aham. Uhum. Eu. Gosto bastante da máscara mesmo. Da máscara. Da máscara. Tanto que eu preciso comprar a outra. E qual é um produto que, se você falar assim, ah, e se eu perder ou roubarem ou acontecer alguma coisa, se acabar, você não gostaria de comprar? Esse, Esse por quê? Eu não fixo bem, porque não fixa bem. Tipo, agora tá bonito. Ó. Daqui dois minutos dois já minutos foi. Já, se eu fizer isso aqui, ele já saiu. Uhum. E agora, o que você gostaria, se fosse o seu sonho, de adquirir agora? Um carro! Quero é uma viagem para... Ah, as Maldivas, a igual a outra. <risos> Entendi. Não, eu não consigo. Nem um carro eu consigo. Ai, amiga, eu não sei. assim Maquiagem eu não sou muito, né? E de skincare. O que você gostaria de fazer hoje? Qualquer hoje? coisa. Eu queria, eu queria colocar um botoxinho aqui na testa. Um botoxinho, um botox. Então... que tem aqui na testa, aqui nas bigodas também. Uhum. Então é isso, gente. A gente conheceu um pouquinho da rotina de Cris. <risos> Vai para a capa Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês têm mais dicas ou gostou de algum produto Comenta aqui embaixo Se você tem alguma ideia para compartilhar com ela Se não, me deixe saber o que vocês querem ver nos próximos Muito obrigada Cristina Obrigada pela visita Ao meu canal Obrigada a você pela visita Obrigatória E é isso gente, espero que vocês fiquem bem Um beijo, tchau